Foi, Causito teve, o Causito está infectado com o coronavírus, gente, mas ele está bem, a família dele está bem, estão todos recuperados. Já sou um pós-Covidico, Pedroca, já, já foi já tá já negativo? Passou, passou quarentena, está tudo ok aqui. Muito bom, bacaníssimo. Só para explicar a mudança de horário, gente, eu sei que está bastante tarde aí, a gente entrou num horário diferente. A gente mudou por duas razões. A primeira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 Não tem, mas tem PS5 gente... para o ps Quando a gente voltar para assim. a rádio, vai ter uma trilha sonora da Praça É Nossa, ou daqueles... Que é dos Trapalhões mesmo, para... Eu sou, sou Trapalhões e tal, essa combina comigo. Não rola. Não rola. Mas eu, parece que foi, foi um bom evento, né, Monique? Talvez, ah, eu estava vendo, assim. foi mais fraco.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 Bom, Pedro, você está off. Calzito, mais perguntas? Monique, mais perguntas? Desculpa, gente, não tem Tenho, sim. Se a gente quiser, eu posso passar a palavra, mas eu tenho mais perguntas. Fica à vontade, ah, tchau. Tá. <risos> um, um amor. O amor está no ar desse programa, minha gente. Isso é muito bom, né? bom. Galera, é o seguinte, a gente tem uma cena forte no Rio de Janeiro já há alguns anos. Tem, inclusive...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 Então, a gente acha importante, sim. É uma questão de cada projeto é pensado com um propósito Monique diferente. Tá... Né? A Monique está olhando para baixo ali, mas eu essa <risos> essa sua fala, eu penso assim, Last of Us 2, né, Monique? Nesse período, assim, <risos> é um excelente jogo para... <risos> tá mutado, Monique, não estamos ouvindo. Opa, desculpa. <risos> Ela só virada, olhou e É...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 Não, e vocês sabem que, gente, esse tema... Por que, que eu puxei o Last of Us para o nosso papo? Isso tudo está conectado ao grande sucesso de Fall Guys, que é um jogo que é uma Olimpíadas do Faustão, e faz todo sentido esse <risos> tipo de jogo fazer sucesso agora. Que é o que as pessoas precisam, de verdade. Total. É só derrubar o um bonequinho... Não, eu estava por... tendo uma desse jogo, eu falei, gente, é sério que as pessoas estão gostando desse tipo de jogo.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 E a maioria dos estúdios não tem como ter uma pessoa dedicada para isso. Então, eu, eu acredito que ser realmente mais complicado, muitas vezes, é, dar atenção, pô, procurar, porque dá um trabalho você achar várias pessoas, é, ficar em cima da pessoa como fiquei com você, é, sabe? Você é, é, dá um, um certo trabalho você fazer isso. Se você está tendo que ocupar a cabeça, é, ocupar o seu tempo de trabalho para outra coisa, você vai fazer isso mais ou menos.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 ler o meu, meu artigo, então é, é por isso que eu tô falando assim, eu não tô criticando os desenvolvedores, eu sei disso de todos os problemas, uhum. às vezes o cara tá focado numa programação, tá progra focado no modelamento, ele não tem tempo pra ficar pensando, ah, mídia, sim mas é importante, aí é, é, é, é que eu tô, estou dando a dica pra vocês, falem comigo, falem com o IGN, falem com a Monique, com certeza, terror, falem com todos os que vocês puderem falar,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 E um deles, ele foi criado por um desenvolvedor, que é o Darkness Falls. E me, me procuraram pelo Instagram, assim, me mandaram uma mensagem no Instagram, falaram, olha, posso mandar um vídeo? Instagram e tá é The New WhatsApp, né, gente? Sim. <risos> Isso aí, gente. Então...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 Uma, um videozinho lá no, na página é. do Google, no Facebook. e eu é para pegar o meu é na caixa postal. Mas eles tiveram cuidado de entrar em contato conosco, pedir contato, pedir endereço, mandaram chave também. Gente, não tô falando aqui, ah, Pedro tá falando isso porque ele quer ganhar jogo, quer status. Não, gente, eu tô falando assim, eu quero ajudar vocês, entendeu? Eu quero que é vocês coisa. sejam ah, divulgados. Não, não, se quiser mandar jogo, manda. Mas eu quero colocar, não é uma coisa assim do tipo...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 Gente, tá muito bom o papo. O João Vitor me mandou alguns códigos. A gente vai fazer uma live no Drops para sortear. Na, não é sorteio a palavra, é concurso cultural. Não pode falar que sorteio tem Vocês um problema. Vocês vão jogar é assim, quem pegou, pegou. A gente vai jogar, <risos> no mar, quem pegou, pegou. Não estou brincando. Fiquem fique atentos. Silvio também, Santos. Né? Vai jogar joguinho aqui, ó. Vai ah, jogar joguinho para lá. Vai jogar joguinho. Vai jogar Valeu, Vai ser lado. <risos>